Oi pessoal, tudo bem? Nosso terceiro experimento do lápis de eletrônica aplicada, a gente vai trabalhar com o transistor de efeito de campo ou, ou o MOSFET, né? No caso, a gente vai primeiro avaliar a característica desse, desse dispositivo, ou seja, qual que é a resposta dele, a curva característica dele. Então vamos dar uma olhada no circuitinho que a gente pode montar para avaliar esse tipo, a característica desse tipo de dispositivo. Então veja, o transistor mostrado aqui tem três perninhas, né? o gate, source, gate, source e drain. E ele, então, dependendo da tensão que a gente coloca aqui entre o gate e o source, dependendo da tensão VGS, a gente vai controlar a corrente que passa entre o dreno e o source, entre drain e source. Então, um, o circuito mais simples que a gente pode montar é colocar uma fonte alimentando diretamente o VGS, e lembrando que aqui a gente não precisa ter um resistor é, para controlar a corrente, porque praticamente não passa corrente por, nesse, nessa junção, e aí a gente coloca um resistor associado ao ligado diretamente no, no dreno e ele está ligado com uma, com uma alimentação externa. Então o que, que a gente vai observar? A gente vai colocar uma alimentação aqui de 10 volts uh, pico a pico e vamos ver o que, que acontece para diferentes valores de, uh, de tensão VGS. Vocês podem estar se perguntando por que, que até que eu aterrei o meu circuito nesse ponto e não aqui embaixo, como usualmente é feito. Bom, eu fiz isso porque no, na montagem eu também vou ter que aterrar meu circuito aqui para eu poder usar as duas pontas do osciloscópio e medir a tensão sobre o resistor, que vai me dar, por consequência, a corrente que está passando aqui, ou a corrente que drena e medir o VDS, né? que é esse ponto aqui do D até o S que é a, a curva característica que eu quero achar como que a corrente de dreno varia com o VDS e varia com o VGS eu aterro aqui, coloco uma ponta aqui em cima, a outra ponta aqui embaixo e com isso eu tenho tanto a corrente dada pela tensão sobre esse resistor shunt quanto a tensão então vamos dar uma olhadinha nessa simulação que acontece então, vamos primeiro começar com uma tensão bem baixinha de VGS. E vocês vão notar que o transistor está se comportando praticamente como um diodo. De fato, vocês vão ver que se a gente olhar a, o datasheet do dispositivo, ele tem um diodo ligando o Dreno com o Source. Então ele está se comportando exatamente como a gente imagina. Se eu aumento a tensão DGS, eu vou notar que por enquanto não mudou nada. Agora, se eu passar do, de um ponto específico, nesse caso aqui vai ser por volta de 0,5. Um pouquinho mais de 1,5, como aqui 1,8, você vê que a curva já começa a se alterar, vocês veem que já subiu um pouquinho esse nível do corte. Até se eu chegar no nível mais alto, o que a gente percebe é que nesse momento o transistor funciona praticamente como uma chave aberta. Então, o que que essa tensão VGS está fazendo? Ela está controlando se está passando ou não a corrente pelo meu transistor. Beleza? Vocês veem aqui que ainda tem uma tensãozinha muito pequena de VGS, mas se eu aumentar... De VGS não, de VDS, mas se eu aumentar ainda mais minha tensão, ela praticamente não existe mais que toda... Aquela tensão está ocorrendo aqui sobre o meu resistor. Bom então vamos ver como que é que ficou o circuito que a gente montou para isso. Vocês notem que aqui a gente tem um transistor e ele está ligado a esse resistor. Eu aterrei ele no ponto entre o resistor e o transistor, estou alimentando o resistor com uma fonte de tensão um, variável. Eu estou usando o tráfego porque eu preciso desacoplar isso aqui da rede para permitir que o aterramento esteja neste ponto e não aqui embaixo, como é de costume. E aí eu coloco meu ponto de prova sobre o resistor e aqui embaixo no, no S, né, na, no S do transistor, assim eu tenho o VTS entre esses dois, entre terra e essa ponta de prova, e, o, e a tensão sobre o resistor entre essa terra e essa ponta de prova. Então, por enquanto, o meu circuito está desligado. Vocês veem aqui que eu estou observando, praticamente não tenho... É, que Ele está funcionando como um transistor. Então, se eu começar a aumentar a tensão de VGS, o que eu observo é que em dado momento a tensão cai agora toda sobre o meu resistor e eu não tenho mais o VDS, que é a linha amarela. Aqui. Então, voltando a desligá-lo, aí eu tenho aquela situação do transistor funcionando como um diodo. Então, vamos olhar a curva... Uh, na forma XY, né, que vai me dar a curva característica. Bom, pessoal, então vamos lá. Aqui a gente tem a tensão de VGS, e aqui ao lado a gente tem a curva do VDS nesse eixo por E no eixo Y. Então, conforme eu vou aumentando a, o valor de VGS, por enquanto nada acontece e agora vai começar a aumentar a tensão. Então, a primeira coisa que a gente nota é que o transistor não conduz para valores aqui abaixo de 1,5, por volta de 1,5V. Um Está de acordo com a nossa teoria. E conforme eu aumento essa tensão de VGS, ele passa a conduzir. E ele tem aquela curva característica de, primeiro, uma parábola que depois satura. Tá? Então, se eu continuar aumentando o meu VDS, tá? esse nível vai sempre aumentando. Posso. Subindo, até chegar uma hora que eu estou no limite de corrente do meu resistor, né? Então, essa daqui é a curva característica do dispositivo MOSFET, como que a corrente de dreno varia com a tensão VDS e a tensão VGS.